A negação da afirmativa. Se João vai ao jogo, então Flamengo perde. É. Então, ó, questãozinha da FGV 2022. Ó. Vamos lá, família. Primeira coisa é interpretar. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para gente que essa questão... É um probleminha sobre negação, né? É um probleminha sobre a negação. Ó, sendo bem objetivo, é um probleminha sobre a negação né? de quem? Negação do sem tão. Então, sem fazer rodeios, eu já interpretei a questão ó, reto. Pô, interpretando ali, eu já sei que é um probleminha de negação de quem? Do sem tão. Legal.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 você já sabe, né? Lá no nosso curso, por exemplo, você já vai saber. Você já vai bater o olho ali, pô, e já vai saber o que tem que fazer. Caramba! Negação do cê, então por negação do cê, então pô, é o mané. Eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Então, já é assim, ó. É sem rodeios. Então, de tanto você praticar e exercitar lá dentro do curso... Cara, você já vai bater o olho. Caramba, negação do C, então. Opa, é o mané. Acabou. Agora é só executar a missão. Ó, mané. Como é que eu boto o mané para jogar? Vamos lá. Negação do C, então. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o C, então, pelo E. Ó, tô aplicando o macete do mané. Troca o C, então, pelo E. E bota o mané para jogar. Mantém a primeira, ó. João vai ao jogo, mantém a primeira. E nega a segunda. O Flamengo perde, vai ficar o Flamengo não perde. E nega a segunda. O Flamengo não perde. Então, fazendo a leitura ali da negação, ficaria o seguinte. João vai ao jogo. E o Flamengo não perde o jogo. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão. Vamos lá, pode acreditar, esse é o método MPP, esse é o método que vai te aprovar. Pô Marcão, olhando ali as opções, só alegria, gabarito letra A, marca o V da vitória e vai ser feliz. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo.